Fala galera, tudo bem com vocês, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Gessimário Para quem ainda não me conhece, eu sou o João Francisco E galera, tô aqui novamente no meu carrinho, né, o meu Lecheba, o Chevrolet, Face Mas hoje não foi problema, ainda bem, né, hoje não é problema Galera, como eu tive que comprar algumas pecinhas que vocês viram no vídeo passado aí Da parte eletrônica aqui do carro Eu aproveitei e fiz a compra desse acessório aqui para ele, ó Vou mostrar, vou abrir e mostrar para vocês agora O que eu comprei para esse carro Aproveitando, né? O frete das outras peças E já, galera, agora vai ficar top, hein? Ó, resolvi Ó, galera, vi que lindo, hein? Ó, xerri O emblema todo <risos> Agora vai ficar bonito, galera O carro vai ficar show de bola e já vou agradecer desde já os likes que vocês estão dando aí nos outros vídeos aí do, do meu Lecheba, né? Os comentários, a galera que você chegou no canal agora, seja bem-vindo. E galera, olha o que eu comprei, galera. Ó, capa de couro sintético para o meu carro. E eu vou instalar, tá? Vai ser rapidinho. O vídeo hoje vai ser rapidinho. Mostrando aqui instalado. Ó, para vocês verem, galera. Ó, a capa aqui, banco... Dianteiro, banco traseiro e também os encostos do banco. E galera, olha aqui como tá os bancos, hein? Tudo feinho, tudo sujinho, né? E agora eu vou instalar as capas novas e vamos ver como vai ficar. Ó, olha galera, como que ficou o banco aqui agora, ó. Forradinho. Show de bola, ó. Esse aqui são o um dianteiro Olha, com a marca do carro Olha como ficou o interior Pretinho, gente Topzão, topzão, ó Já deixa aquele like se gostou Olha, galera, que lindo Ó Igualmente Eu vi aí na internet Ó A capa, costura aqui Branquinha, ó Veja, vou mostrar a porta lá de cá, ó Olha os bancos de trás galera Olha o interior Tudo pretinho Isso esse aqui por enquanto é a capa Mas se eu receber aí muito like Muito mais inscrições A galera comentar E eu atingir aí Uns 10 mil like Eu vou colocar o um banco tá Eu vou trocar os bancos dele Ajuda aí gente com muito like muitos comentários Compartilha o vídeo se não for inscrito no canal, se inscreva, olha que ficou show Gostei, o banco aqui de trás, ele é bipartido Porém, ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? O banco do carro é bipartido Mas eu não, não achei uma capa que vem como bipartido Só a capa inteira, ó Aí ficou inteira É por isso que eu quero fazer o banco, né? Que o banco, ele vai vir bipartido também, vai ser individual Que aqui se eu quiser quebrar, não tem como, tem que quebrar tudo, ó Aí perdeu um pouco aqui a função Ainda bem que eu não vou precisar de usar o porta-mala Mas ficou show de bola, galera Olha, gostei demais As portas aqui que eu já mostrei os ví O vídeo dele fazendo Foi o que fiz Coloquei essa capa ó, pretinha Agora os bancos tudo pretinho O carro ficou todo preto aqui por dentro Ficou novo, né, gente? Ficou novo Gostou aí? Deixa like, gente ó, O carro ficou super novo, ó mostrar, mostrar a parte da frente aqui de novo, ó. Banco aqui, ó. Banco né gente. A porta aqui, ó. Ó. Tudo personalizado, eu também fiz o vídeo do tapete, ó. Mexendo bastante no carro, tá aqui de arena que eu já andei. Ó. Tapete personalizado. Agora aqui personalizado também, ó. No banco. Ficou top top, galera. Gostou? Comente aí, deixa like. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. É, mostrando o meu interior do carrinho Ó, Super show de bola Todo pretinho E eu espero vocês até o próximo vídeo Fui